Vamos ao vivo agora com Albert Silva, 7h23, Albert Silva chega com mais informações pra gente, é hora da gente falar das oportunidades de emprego. Albert, antes da, das oportunidades de emprego, eu queria saber como que está o tempo, né, segue chovendo forte onde vocês estão também? Oi Ana, tô só com um pouquinho de dificuldade aqui pra ouvir vocês, né? Devido a um movimento, devido à chuva aqui também Mas a gente tem aqui algumas oportunidades Pra você que tá fora do mercado de trabalho São 78 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho aqui em Lagoas, Como auxiliar de torneiro mecânico, costureira em geral Empacotador à mão, tem faxineiro que são 10 vagas Olha, tem pedreiro, que são 15 oportunidades, repositor em supermercados, servente de obras e tem também mecânico de veículos. Se interessou em uma dessas oportunidades, entre em contato com a Casa do Trabalhador aqui em Lagoas na rua Munir Tomé, número 86. Tem o telefone que é o 39291938 A casa abre das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para o horário de almoço. Tem também o um aplicativo MS Contrata Mais que aí dá mais né, mobilidade para você é, ir até a Casa do Trabalhador com hora marcada, além das vagas de emprego, não só aqui de Transagoas, mas de demais de outros municípios. Portanto, se você está fora no mercado de trabalho, procura a Casa do Trabalhador aqui em Transagoas.